Olá, consulentes! Sejam todos muito bem-vindos ao canal e hoje vamos trazer aqui uma mensagem para o signo de aquário. Eu já deixei aqui posicionados os tarôs que eu vou usar e o oráculo, tá bom? Então, vamos dar início à nossa leitura. Deixa eu abrir espaço... Vamos saber aqui como está o momento de aquário e qual mensagem precisa ser transmitida nesse momento. questionamento Vamos complementar com esse outro tarô, Tarô dos Anjos. tirar da luz e complementar com esse outro tarot também Aquário, você pode estar passando por um momento de buscar respostas, de se questionar muito, mas será que há espaço para essas respostas? Será que você não está tão cheio como essa xícara, que bastando uma gota a mais vai transbordar? E é o momento de se esvaziar primeiro para receber as respostas das suas dúvidas. É tirando a preocupação, dúvida, medo, pressão, expectativa, sentimentos que atrapalham ficando na frente das respostas. É ter mil questões para resolver e, ao mesmo tempo, esfriar a cabeça para que a solução venha. E pode ter certeza que vem. Como um sinal, uma música, uma frase, uma mensagem, uma ideia ou uma ajuda inesperada. Esse é o ponto de partida. Daquilo que você já tem nas mãos para começar a ressoar com aquilo que você quer, com aquele objetivo que você quer conquistar, que pode ser um relacionamento bem estruturado ou o convívio de forma leve com alguém, pode ser um estado de harmonia ou um projeto, uma mudança que te traga uma liberdade maior. Antes, você tem que se esvaziar da pressão, porque o universo não trabalha com pressão. Ele sabe do que você precisa, porque vocês estão conectados e te envia através de infinitas possibilidades. Mas, aqui mostra como se você não estivesse enxergando. Ou aberto para receber. Percebe que na carta... Uma taça está sendo oferecida. E o personagem fica olhando para as taças que tem. Com um certo tédio. Esperando por mais. E não sai desse ciclo. Porque espera por mais recebe, mas não está enxergando porque está focado no que já tem. E é o momento de ficar neutro para o que está acontecendo, de modo que você enxergue o que já está no seu campo vibracional, te aguardando, porque você já mentalizou, já fez o pedido e ficando neutro. Para as emoções que você não quer segurar, você passa a fluir melhor, observando mais os sinais e esperando, porque o tempo e o como vai acontecer é o universo quem vai resolver, tá bom? E vamos trazer também uma mensagem do oráculo. Sol, que carta especial. Coloque o sol de volta no seu céu, aquário. O sol é sempre muito especial. E essa carta traz uma mensagem de... A companhia que sempre vai estar do seu lado em todos os momentos é você mesmo. Então... Coloque o sol de volta na sua vida. Se não tem como colocar, faça um desenho, dê um jeito de acender essa luz interna. Deixe esses questionamentos de lado um pouquinho. Arrume tempo para encontrar fontes de alegria para além das pessoas amadas e de tudo que está ao seu redor. Você merece uma felicidade duradoura. Tá bom? Gratidão.